...vamos a dar comienzo a esta primera, a este primer panel, a esta primera mesa de debate, cuya temática además entiendo que es de sumo interés en todo lo referente al conjunto de los bienes patrimoniales, cualquiera que sea su, su origen, su naturaleza, y a la que yo creo que más pronto que tarde debemos conocer y debemos aplicar para no quedarnos atrás... El tema que, que nos atañe esta mañana en esta primera mesa, como digo, en este primer panel, son las nuevas tecnologías e indicadores en la gestión del patrimonio mundial. Y además en cualquiera de sus muchas aplicaciones, tanto aplicaciones conocidas como las que seguro están por venir, que tendremos que ponernos al corriente, tenemos que hacer los deberes y aplicarnos a ellas porque esto va más deprisa. Las nuevas te eh, tecnologías avanzan, avanzan muy deprisa sobre todo en el tema del tratamiento de la documentación, inventario, censos, monitorizaciones a través de cualquier tipo de indicadores, pero también en el tema, como ahora bien nos contará Joao, en el tema de los sistemas de información geográfica, los sistemas BIN, los, los TICs que se han comentado antes, etcétera. Hay un montón de herramientas de las cuales... Eh, prácticamente son ya las que conocemos eh, herramientas eh, de práctica habitual en nuestro trabajo diario. Este panel temático plantea diversos ejemplos de buenas prácticas en estos nuevos medios, en las diferentes tareas de gestión del patrimonio cultural. Tenemos, tenemos aquí con nosotros en primer lugar a Joao Sousa Rego, por parte de Paisajes Culturales de Sintra, arquitecto de formación especializado como urbanista y responsable de proyectos en el área de rehabilitación y regeneración urbana y actualmente es el director técnico del Departamento del Patrimonio Construido de Parques de Sintra. Dentro de, de las muchas actuaciones y proyectos desarrollados en este campo, destaca su coordinación en el proyecto intermunicipal Eje Verde y Azul, que integra tres municipios de Sintra o Eireas, y Amadora, y anteriormente fue adjunto del Ministerio de Medio Ambiente en las áreas de ordenación de territorio y vivienda. Ha sido responsable de diversos programas y estudios urbanos para la reconversión de centros históricos de la ciudad de Lisboa. Y también, además de toda esta extensa trayectoria en, en proyectos de rehabilitación y regeneración urbana, como digo, fue presidente durante seis años, en el periodo 2007-2014, de una asociación privada de carácter nacional, en la que estaba integrada en 72 países, de solidaridad social que promueve la educación de jóvenes para la paz a través de la interculturalidad. Sin más, te... ahora sí. Muchas gracias. La palabra. Gracias. Bueno, gracias. La uh, presentación está feita. En uh, uh, el Parque Sintra Montalúa gerimos la paisaje cultural de Sintra, en el de Sintra, que é a uh, encosta norte da Serra de Sintra. Uh, como podem ver, uh, está ali delimitada uh, a paisagem cultural e a sua zona tampão toda, integrando parte do Conselho de Sintra e a é encosta norte. Uh, nesta apresentação, uh, e tendo em conta que passámos aqui por, por uma tempestade que foi o Covid, e tivemos uma grande redução de número de, de visitantes, deu-nos a oportunidade uh, de pensar, ou, ou obrigou-nos a repensar e a, e, e a trabalhar sobre quais eram as nossas fragilidades, como é que nós podemos abraçar uh, novas soluções uh, e novas ideias para uh, corrigir uh, fragilidades e encarar uh, a problemática do encerramento dos espaços, uh, fruto do Covid. Nós uh, já, já tínhamos identificado algumas questões uh, e que estávamos a trabalhar sobre elas, nomeadamente uh, na gestão da paisagem cultural, uh, a concentração de, do número de visitantes no Palácio Nacional da Pena, uh, e o facto que uh, colocava em causa a qualidade da visita um, e também uh, tem, tinha sido e foi um esforço que nós uh, continuamos a, a, a trabalhar nele que é uh, na criação de, de captação de novos públicos nacionais com o aumento da transmissão de conhecimento isto é, uh, o, o, o covid Uh, e o desafio que o Covid impôs veio a nós tentar acelerar uh, a resolução de fragilidades que tínhamos e testar novas soluções que neste momento estão em teste e que vos vamos apresentar também. Uh, nós, uh, durante esse âmbito, uh, foram desenvolvidas uh, várias plataformas com objetivos diferentes dentro da paisagem cultural. Nós temos espaços com uma, que tinham uma pressão turística e que, portanto, uh, era expectável que voltem a ter agora este ano, uh, que precisavam de ser resolvidos, mas também tínhamos uh, dentro da paisagem espaços culturais e naturais com falta de visitação e com falta de, de transmissão de conhecimento e que pudéssemos oferecer às populações residentes e aos visitantes novos espaços e novas áreas para conhecer. E então, uh, estas são as que fomos desenvolvendo. Eu vou falar de algumas delas que são contraditórias, umas para uh, captar visitação, outras para espraiar em visitação em zonas não conhecidas, uh, que foi um bocadinho aquilo que estamos a ter a trabalhar e estamos a testar. Uh, na nesta parte do Palácio Nacional da Pena, nós temos um, um parque Uh, de, 100, de cerca de 100 hectares, com o Palácio Nacional, e esse, esse parque, esse palácio, tinha e tem uh, uma forte uh, pressão turística. E, e nesse âmbito já tinham sido feitos uh, alguns estudos de capacidade de carga, de identificação do que é que seria um turismo, uh, número de visitantes por hora, que considerássemos aceitável e confortável de visitação e que aumentasse também a experiência da visita. Uh, e uh, a Parque Sintra introduziu, neste momento, uh, uh, limitações à visitação por hora. Portanto, introduzimos as chamadas slots. Uh, nós, nós sabíamos, uh, e durante esses estudos, uh, tentámos uh, traduzir de forma empírica para a científica. Uh, a duração dos tempos de visitas, a monitorização e distribuição dos visitantes no acesso ao parque, ao palácio, e, e, e isso vem nos traduzir a, a uma visão de que a visitação estava toda concentrada de manhã, em determinados picos horários, uh, e que uh, vá lá, a, a intenção de visitar o palácio era muito superior às restantes áreas adjacentes dentro do parque, e, portanto, era preciso fazer um trabalho de, uh, uh, de tentar criar soluções para oferecer e disponibilizar uh, aos nossos visitantes novas formas de visitar o parque. Um, e então nós criámos plata uma plataforma de gestão uh, de bilhética, Uh, foi uh, inovadora na Parque Sintra e essa gestão de bilhética atualmente já está em funcionamento em testes, estamos a avaliar as pessoas, todos os nossos visitantes quando compram já compram para uma, uma determinada hora uh, do dia uh, este slide é apenas indicativo isto é uma maquete uh, uh, as nossas horas uh, com maior pressão são as de manhã e isso também veio, este conhecimento e esta gestão da compra uh, veio permitir também nós conseguirmos limitar e antecipar uh, e, e dar a conhecer aos visitantes no ato da compra uh, uh, do da bilhete uh, novas soluções de visitas dentro do parque. Nós estamos a falar de um parque muito grande, como tinha falado, e portanto temos sempre outro, outros. Pontos culturais e naturais de grande interesse histórico que, que, que queremos dar a conhecer e, e transmitir o, o conhecimento. Esta solução está em teste, nós estamos neste momento, a Páscoa foi o primeiro teste uh, de, de, uh, de implementação desta nova plataforma. Nós estamos a tentar aumentar a venda de bilhetes a priori da chegada. Uh, temos conseguido atingir uh, melhorias de venda de bilhete prévio, no entanto, temos que trabalhar mais no sentido de aumentar essa, essa antecipação da compra do bilhete, para permitir também uh, espreiar ao longo do dia uh, o número da visitação. Neste momento, o que está mais em causa é uh, a desconcentração do número de visitantes no período da manhã, para todo o período do dia. Nós sabemos que isto é uma dificuldade, a creche que existem, uh, uh, os circuitos turísticos regionais na região de Lisboa uh, tão, uh, acabam por estar um fixos e, e, e a e Sintra é visitado essencialmente durante a manhã, mas cá estamos nós para trabalhar com, com, com todas as entidades e, uh, uh, e limitar a visitação a quando ela uh, ultrapassa os tempos de o, o número máximo de visitantes uh, como eu disse está em teste e portanto estamos a trabalhar sobre ele e estamos uh, uh, a criar outras soluções isso esta plataforma de venda de bilhetes também tiver, também nos ajuda a ser mais flexível na criação de novos bilhetes, novas ofertas turísticas de qualidade com valor acrescentado, com visitas integradas, com outro tipo de visitas associadas entre espaços, e, portanto, aumentar essa oferta de outro tipo de soluções, mas agora soluções já combinadas, para dar a oportunidade aos nossos visitantes de desviar do horário do pico do Palácio Nacional da Pena e dar uma visita de conforto é essa a nossa esperança e estamos nesse caminho. Portanto, este é o Parque da Pena uh, e, e, e no Parque da Pena um, a visitação do Palácio é uh, a grande, falar, uh, é, ocupa 80% apenas quase uh, visita o, o Palácio. Uh, mas nós temos o, os lagos, o chalé da Condessa, quer dizer, existem elementos à abogoria, existem elementos culturais e naturais de interesse histórico e que tiveram investigação histórica e que foram restaurados, com capacidade de visitação e uh, que têm maior capacidade de uh, recepção dos nossos visitantes e que nós gostávamos de ampliar. Esta visitação também tem todo o interesse porque a visitação de um parque integrado no Palácio da Pena, ao invés de apenas a visita ao Palácio, tem um valor acrescentado e um conhecimento do espaço muito superior àquela uh, visita apenas do próprio Palácio. Uh, nesse âmbito, e uh, estes foram desenvolvidas algumas apps e alguns projetos, uh, esta app que foi desenvolvida, que é o Pena Quest vem promover a visitação no parque através de uh, um, um jogo, uh, um jogo que dá a através de pistas, dá a conhecer pontos e desses pontos há perguntas, uh, e dessas perguntas, uh, através da solução, uh, pode-se conhecer melhor o património do parque uh, nesse momento e ajuda uh, uh, a conhecer o parque. Esse, este, este Pena Quest está a ter uma boa aceitação. Nós aproveitámos e, no Palácio da Pena, a meio, a meio caminho do Palácio existe o Picadeiro, uh, nós criámos ali um, uma exposição temporária sobre o, o plano de gestão da paisagem cultural de Sintra, que foi elaborado o ano anterior, uh, e in, integramos este Pena Quest com, com um questionário e que apoia o, o desenvolvimento e o aumento do conhecimento da paisagem. Portanto, o objetivo é, é conseguir conhecer a paisagem e depois, a seguir, uh, uh, aparecem os pontos mais importantes da, da própria paisagem cultural. Uh, e ah, e uh, nós uh, vamos pedindo feedback de todo, de, deste tipo de, da utilização deste Pena Quest uh, e, e vamos estamos uh, a receber uma série de feedback e vamos adaptando para criar uh, para aumentar a sua presença no parque e criar uh, mais capacidade de visitar o parque. Isto tem sido, na realidade, uma, um elemento relativamente simples uh, que não precisa de download para utilizar o. o, o, o a app uh, uh, pode ser utilizado logo direto. Uh, é muito simples de utilização e tem aumentado, ainda que marginalmente, mas é isso que estamos a trabalhar para o seu desenvolvimento, aumentado a visitação no parque uh, e temos uh, tido alguns resultados no âmbito da visita, des, desta mesma visitação. Um, neste este outro, este outro, esta outra plataforma. Uh, que nós criámos, uh, agora vamos falar do Palácio Nacional de Sintra. Neste Palácio Nacional, uh, a visitação uh, uh, não é tão uh, forte como poderia ser. O, na, na Vila de Sintra, uh, temos uma visitação um pouco menor. E, portanto, aqui, uh, no âmbito de, de aumento da capacidade da visitação, e de dar a conhecer o Palácio antes da decisão da visitação, for, foi elaborado uma visita virtual ao Palácio Nacional de Sintra. Uh, esta visita uh, entra-se mesmo dentro do Palácio. Os pontos amarelos são a explicação cultural de diferentes uh, áreas uh, e, uh, e diferentes pontos uh, do próprio do próprio palácio, conseguimos fazer a visita toda em casa antes da tomada de da decisão, dar a conhecer a investigação histórica que temos feito uh, uh, através, uh, por exemplo aqui, da identificação do lustre e da história do lustre, mas ao longo da visita uh, virtual temos essa possibilidade em praticamente todos os elementos, e é esta, esta visita guiada é, é, tem a, a possibilidade de, de ser também de forma oral, para, para ser audível, e também tem uh, linguagem gestual. E, portanto, esta primeira, esta primeira plataforma que permite a antecipação da visitação e o aumento da curiosidade sobre o Palácio Nacional de Sintra, está, foi realizada, está disponibilizada, e nós vamos estender também aos outros monumentos uh, geridos pela Parque Sintra. Uh, no âmbito da estratégia de salvaguarda, uh, nós também estamos a trabalhar com, alguns, uh, com a criação de alguns indicadores de manutenção. O nosso objetivo foi criar um plano de gestão e de manutenção dos monumentos afetos a parques de Sintra. Portanto, o que quisemos fazer foi avaliar o estado de conservação uh, de cada monumento, Uh, criar uma metodologia de manutenção, quer no âmbito da conservação e restauro, quer no âmbito dos equipamentos, uh, que possa também ser medida uh, para nos avaliar a nós próprios se estamos a conseguir melhorar o estado de conservação global ou não, e que possa ser antecipada pelos decisores, uh, tanto a nível de custos como in investimentos futuros a médio prazo. Uh, este, estes planos foram feitos para todos os monumentos nacionais, geridos pela Parques Sintra uh, e, e incorpora uma metodologia de manutenção e conservação e restauro, uma metodologia de intervenção uh, para cada um deles uh, e também incorpora uh, a metodologia de intervenção preventiva. Uh, isto para nós foi muito importante porque ajudou-nos a sistematizar toda a informação relevante de manutenção e conservação do próprio monumento, que acabava por estar dispersas pelas diversas intervenções, e ajudou-nos a criar soluções de manutenção preventiva compatibilizadas entre si. Uh, o facto de termos criado estes planos também aumentou o nosso conhecimento científico sobre os próprios monumentos, foram todos sistematizados, caracterizados e criadas fichas para cada uma das áreas, em cada monumento foram divididos por áreas e foram criadas fichas em cada uma das áreas com o estado de, de com o, o, a caracterização do estado de conservação global por especialidade. Uh, estas, esta caracterização da ficha por edifício permite o conhecimento antecipado antes da anomalia ou antes do problema. de do existente e a definição também, antes do, do problema, das metodologias a intervir. Uh, e, e permitiu também a sistematização de todas as metodologias programadas em conservação e restauro e em equipamentos e, portanto, uma uh, antecipação anual sobre que tipo de intervenções é que vamos executar. Nós aqui. Tanto tivemos a área a pertinência da área da conservação e restauro, como também a área dos equipamentos da construção civil que depois se junta e reúne no no edifício, tendo em conta que temos auditórios e esse tipo de equipamentos que necessitam de uma manutenção contínua. Uh, isto está associado a uma metodologia de vistoria anual que é feita uma equipa transversal que verifica o monumento anualmente. E, e, lhe dá, o, e, cria, e são levantadas uma série de anomalias. Esta série de anomalias uh, é, é identificada quer por risco de prioridade, quer por uh, especialidade, e depois é a partir daqui que nós uh, vamos apresentar a nossa proposta de orçamento e as nossas propostas de intervenção futuras. É também através desta metodologia de levantamento de anomalias e levantamento de estado de conservação, por especialidade, Uh, e por grau de gravidade, que nós vamos também avaliar o estado de conservação patrimonial e, portanto, nós vamos avaliar a nós próprios se estamos uh, uh, a melhorar ou uh, a intervir sem, melhoria, sem consequências na melhoria uh, do estado de conservação. Uh, e aqui também é a nossa metodologia das ações corretivas, uh, que nós trabalhamos as ações corretivas para perceber Uh, que tipologia de ações é que estamos a ter, o que é que nos é reportado, o que é que nós identificamos já como uma anomalia que tem que ser corrigida urgente, e que nós também podemos, uh, ao avaliar este grau de informação, ter uma capacidade de uh, tentar antecipar anomalias futuras. Esta é a parte que nós ainda estamos a trabalhar, portanto, nós já estamos com, com, com o plano... Em, em, a, a correr, já está, já, as equipas já estão a trabalhar sobre ele, em, e agora, no final deste ano, vamos começar a avaliar as nossas intervenções. E o que é que isto dá de indicadores de estado de evolução do estado de conservação? Conseguimos um, um controle do cronograma temporal, conseguimos o controle do cronograma financeiro, e isso foi um desafio, a quando, a época do, uh, do covid perceber exatamente quais eram os custos que nós tínhamos por cada monumento, o que é que nós temos que garantir e executar sempre, que não podemos deixar cair uh, e a antecipação desses custos uh, e a capacidade de evoluir uh, da evolução do estado de conservação, uh, permitindo uh, uh, criar red flight nas intervenções que são determinantes para a melhoria do estado de conservação que muitas vezes são a intervenções que não são visíveis, ou que nem sequer estão visíveis ao público. E, portanto, ajuda-nos a defendermos e a, e a, e a apresentar propostas de, de, de, melhoria, de, de intervenções. Aqui, nós fazemos para cada monumento, isto é só o exemplo do monumento do Palácio Nacional de Sintra, uma ficha resumo do Estado de Conservação Anual, isto já foi feito para o ano passado, com as principais intervenções e ações de manutenção preventiva e corretiva, uh, e uh, aquelas que se perspectivam no próximo ano, com um pequeno resumo uh, do monumento. Uh, e com uma avaliação global, ainda que ainda bastante alta, do Estado de Conservação Patrimonial do monumento. E com isto termino. Obrigado pela, pela apresentação.